Oi, novo banhado construído de águas cinzas, vamos conhecer o efeito de maré e vamos dar uma olhada no, no banhado de águas pretas que teve uma pequena mudança. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. No vídeo de hoje nós vamos conhecer da sequência ao trabalho feito no novo banhado construído, que ele já está pronto, vamos conhecer o efeito de maré. Na hora que a gente usa a água dentro de casa, é, da pia, tanque, máquina de lavar, o nível da água sobe e aí traz condições anaeróbias, com pouco oxigênio né no, no meio. E logo depois, dali algumas horas, essa água baixa outra vez e vai para a subsuperfície e areja todo o sistema novamente. Esse trabalho né permite que diferentes micro atuem em cima do efluente do e isso tende a aumentar a eficiência do, do tratamento. Vamos dar uma olhada como é que está ficando. Começo do dia e o nosso brejinho está seco. Seco assim né, não tem água na, na superfície. É um processo natural e agora à medida que durante o dia a gente vai utilizando as águas na casa as águas cinzas, a tendência é novamente a água chegar até a superfície, sem cheiro. Né? Tá, tá correndo bem. A água chega até a superfície, demora, demora um tempo e ela vai sair pelo vertedouro ali atrás, pelo ladrão. Então, esse ciclo vai se repetindo. Né? Seca... Inunda, seca e inunda. Ou seja, abaixa o lençol freático e sobe o lençol freático. Nós estamos reproduzindo em microescala escala o que acontece na natureza. Chove, a água acumula e vem para a superfície. Deixa de chover, a água desce e fica na subsuperfície. A água sobe e desce sobe e desce, é como se estivesse respirando e é isso mesmo que a gente quer, a gente vai fornecendo condições mais aeróbias, anaeróbias, aeróbias, anaeróbias e assim vai, vai tocando as coisas. O uso do chuveiro e a água da louça do café da manhã já passaram por todo o sistema de, de tratamento e se acumulam aqui no nosso brejinho. E é muito legal acompanhar essa caminhada, acompanhar esse processo né, de, de subida e descida do nível da água. Então é isso, vamos acompanhando a respiração do, do brejinho e a evolução dos laguinhos dia de lavar a roupa, nosso filtro funcionando legal, sem cheiro. O brejinho tá com uma quantidade maior de água. Chega muita água ao mesmo tempo, né? Um cheirinho leve, muito leve. Quase imperceptível. Eu tenho feito um, uns experimentos aqui. Quando o pessoal vem aqui em casa visitar e, e vem conhecer os sistemas de tratamento, eu pergunto do cheiro. E mesmo após lavar roupa ou usar água cinza em casa, quando a gente chega perto, eu sinto um cheiro leve. As pessoas não sentem. Porque a gente vai acostumando né, com, com o cheiro e, e, e identifica. Mas quem não está acostumado, passa batido. Então é o caso daqui agora. Eu mesmo estou sentindo um cheirinho tão leve que ele é quase que imperceptível. O nosso último laguinho. Aquele furinho que tem aqui nessa região. Que eu passei a fita várias vezes e tudo mais. O ah, um negócio não está funcionando. Eu estou perdendo água nele aqui e vou ter que reformular esse laguinho. Provavelmente o que eu vou fazer? Eu vou levantar a lona por aqui e chegar com areia por dentro. De maneira que o furinho eu vou fazer ele ficar mais alto. E aí pronto, chega de brigar com essas coisas. Mas no restante tudo funcionando legal. Dia começando, quem está aqui com a gente hoje, ô Miguel... Dá um oi pro povo aí. <risos> legal. Nós estamos aqui... Miguel está dando em cima dessa, dessa braquiária do brejo. Qual o nome que você conhece essa, esse capim, Miguel? É, daqui a do brejo mesmo. é esse mesmo, né? É. É que, o, a, essa braquiária aqui ela é legal para recobrir o terreno, mas ela cresce demais da conta. Então, de vez em quando tem que dar um não chega para lá nela. Mas eu queria mostrar aqui o nosso sistema de águas pretas. Agora cedo já andei contribuindo com o sistema. O Miguel andou contribuindo com o sistema também. O que significa que já chegou uma quantidade um pouco maior de água por aqui. Passou por todo o sistema. Passou assim, né? A água que vai chegando o efluente que vai chegando, vai empurrando o que já estava na frente. E eu queria mostrar como a água já tratada está saindo aqui do sistema, com uma qualidade visual bastante melhorada. A gente não diz que aqui é água de esgoto. Coloquei areia por esses dias, e a gente vê que já tem alga crescendo por aqui e ocupando espaço. E chegando mais de perto, a gente consegue ver umas bolinhas de ar dentro da água. Essas bolinhas de, de ar já são fruto da fotossíntese que as algas estão fazendo. Então, enquanto elas vão sintetizando o próprio alimento né, para o seu metabolismo interno e reprodução ao mesmo tempo ela está liberando o oxigênio e esse oxigênio na água legal, a gente quer ele porque ele vai ajudar no, na eliminação de eventuais patógenos ou de coliformes fecais que ainda tem aqui na água e aqui é para ter ainda um tanto de coliforme, porque mesmo que seja 99,9% de eficiência de remoção, né, ainda é um bocado de, de coliforme que chega por aqui. Mas olha a qualidade da água, né, uma qualidade visual bastante boa. Com a areia, elimina ou reduz bastante a quantidade de mosquitos. Que tem na, na água, e essa lâmina de água daqui a pouco ela sai daqui porque está vazando aqui pelo lado e vai deixar o sistema daqui a pouco. Andei jogando umas sementinhas de cosmos para ver como é que ele se desenvolve num ambiente mais úmido e até o momento está indo bem, pelo menos naqueles locais um pouco mais secos, né? onde o lençol freático não chega até a superfície. Vamos acompanhando o desenvolver do sistema. Mais alguns dias volto para ver o sistema e tô vendo ali uma graminha já crescendo por aqui, os cosmos estão indo bem, a hidrocotile está indo bem também, Olha ela mais lá no fundo. As outras plantas, tá tudo tranquilinho. Olha aqui mais cosmos. A água com as bolinhas. É, produção de oxigênio, a alga tá trabalhando por aqui. Sem cheiro nenhum. Tudo funcionando legal. Então por hoje é isso, se você chegou até aqui, aproveita, dá um joinha, um like, um gostei e manda aí um recado, o que você está achando dessa história toda? Acha que dá para fazer na tua casa? Precisa de alguma ajuda mais específica? Se sente seguro e confiável para reproduzir esses conhecimentos aí na tua casa e fazer o um sistema de tratamento, ao menos de águas cinzas, onde você mora? Dá um toque para gente. Gostaria de saber como é que está sendo essa experiência. Um grande abraço e até a próxima.